Nessa entrevista a gente fala com a Raquel Kibrit, CEO da Externa Boutique de Internacionalização. Ela tem uma bagagem enorme, mais de 50 empresas internacionalizadas e ela conta essa jornada, esse processo que eles dão apoio para a internacionalização de empresas que estão buscando esse novo momento, essa nova etapa. Que é o Kibritch, eu sou o CEO da Externa Boutique de Internacionalização, e a nossa empresa é responsável por desenhar as estratégias de expansão internacional das empresas brasileiras. O empresário brasileiro ele se preocupa muito com os aspectos burocráticos de um processo de internacionalização, né? se preocupa com o registro da empresa, os aspectos tributários, é, como é que funciona a legislação internacional. É, mas a verdade é que o Brasil ocupa a centésima vigésima quinta posição do In Business, que é o relatório mundial do Banco Mundial sobre Ambientes de Negócios Globais. Né? Então, basicamente, qualquer outro lugar do mundo vai ser mais fácil de fazer negócio que o Brasil então a gente não precisa se preocupar tanto com relação à fase de setup a gente precisa se preocupar mesmo com a análise estratégica da empresa, ou seja qual o melhor posicionamento para ela maximizar os resultados globais dela tá? então esse é o nosso trabalho, é justamente fazer um planejamento bem feito desenhar uma estratégia inovadora para que a empresa possa é, ter um planejamento financeiro e na fase de execução ela conseguir captar os resultados o mais rápido possível. Bom, primeiro a gente faz uma análise de prontidão. Então a gente avalia quais são os aspectos da empresa que ela está pronta para internacionalizar o que ela não está pronta para internacionalizar. Depois que a gente faz esse mapeamento, a gente entra no coração do trabalho, que é o plano de internacionalização. E aí o plano ele é um documento que é, em sete capítulos ele responde todas as perguntas para o empresário. Então, a gente vai fazer um estudo de mercado, a gente vai mapear a concorrência, a gente vai desenhar a estratégia de entrada da empresa, quais são as regiões ou os clientes que ela vai atacar primeiro, quanto vai custar, como é que vai ser essa operação, quais são os recursos humanos que a empresa precisa contratar e para finalizar a gente faz um parecer jurídico com as recomendações da estrutura societária, tributária, é, pesquisa de nomes e vistos para a empresa poder viabilizar na fase de implementação.